Apresado associado e amigo do Clube Militar, mais um ano se encerra, um ano bastante desafiador, mas nós vencemos mais algumas batalhas, com a participação ativa de nossos colaboradores e a compreensão do nosso quadro social. 2022 ainda não será um ano fácil, mas com certeza tem a esperança de ser muito melhor do que esse ano que se encerra. Eu gostaria, nesse momento, agradecer toda a compreensão que os nossos associados tiveram com o nosso clube, essa compreensão que nos ajudou a vencer essas batalhas e desejar felizes festas, um ótimo final de ano e um ano novo repleto de felicidade, realizações e um engrandecimento cada vez maior do nosso clube. Muito obrigado pela parceria de todos. Um cordial abraço.